Meu nome é Tatiana Elisabete, eu sou de Vespasiano, Minas Gerais, eu estou estudando inglês e é bem incrível. Bom, eu conheci o método através de um vídeo, eu não lembro ao certo se foi direto no YouTube, se foi no Facebook, mas o Ronério estava explicando como funciona o método e o vídeo me chamou muita atenção. Então, eu resolvi pesquisar mais, procurar saber um pouco mais e decidi me arriscar. Eu digo arriscar porque é um método diferente e eu ainda não tinha ouvido falar do English Experience, né? mas deu tudo certo, é o meu primeiro contato mesmo assim, com o inglês, né? eu não cheguei a tentar o método tradicional e eu estou aprendendo bastante e gostando bastante, né? não só do método em si, mas tem várias estratégias, várias técnicas que são ensinadas e que podem ser úteis para conquistar outros objetivos também. E, bom, a gente às vezes duvida da veracidade de algumas coisas que são oferecidas, né? E no meu caso, algo que surpreendeu bastante é que eu não tinha conseguido concluir, né? Terminar o curso dentro do prazo. E para minha surpresa... Depois de confirmar se eu tinha interesse, eles liberaram um novo acesso e agora eu estou tendo a oportunidade de dar continuidade para o curso, né? algo que eu nem esperava. Então, thank you very much.